Fala pessoal, mais um Deutinho do Mundo começando pra vocês, hoje eu tô aqui pra falar um pouquinho sobre as novidades que a gente tá tendo aqui no canal, as novidades que a gente tá tendo aqui na Twizy São Paulo sim, Tweezy São Paulo, vocês já vão entender um pouquinho melhor sobre isso nesse vídeo e tudo mais que está acontecendo na minha vida e na vida de vocês também sim, por que não? Porque vocês que assistem esse canal também vão poder mudar a vida de vocês depois que a gente começar a conversar melhor sobre os seus planos de viagem então ó, tá interessado nesse vídeo, fica comigo e check it out Então, para começar, galera, o que eu estou fazendo aqui, que lugar é esse? Para quem não sabe, a, a Too Easy Travel agora está em São Paulo, finalmente, yay! Então, galera, nós estamos aqui atendendo na Rua Piacás, 756, sala 55. A Too Easy Travel finalmente veio pro Brasil. Então, pra vocês que conversaram com a gente lá em Brisbane, que conheceram o escritório de Brisbane, sabem que a gente já tem agência aberta desde 2016, a gente vem ajudando brasileiros aí para a pra Austrália desde 2016. Então, para vocês que conhecem a agência de lá e sempre falaram com a gente por Skype, agora quem é de São Paulo também pode vir aqui me conhecer e conhecer a agência ao vivo também, presencial Eu tô aqui de segunda a sábado, das 10 às 7 da noite Então é só vocês virem aqui Me conhecer, conhecer a empresa Falar de intercâmbio e a gente vai ajudar vocês Nessa viagem pra Austrália E também, novidades A Treezy agora trabalha com Canadá, Nova Zelândia Estados Unidos, Malta a Reino Unido, Irlanda Um monte de países legais Pra vocês conhecerem e também agora A gente faz não só cursos de inglês Mas também cursos de alemão Na Alemanha mesmo, então ó para vocês querem saber as novidades, já sabem, fala com a gente aqui no info, arroba, e eu vou apresentar essa agência maravilhosa que a gente montou com todo o amor para vocês. Então fica ligado aí. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Thiago Deotti, dono das Too Easy Travel, Austrália, Brasil e Canadá. Então a gente começou a empresa lá em Brisbane, onde eu ainda estava fazendo o meu intercâmbio, ainda estava naquele negócio todo onde vocês vão poder conhecer também, de fazer o intercâmbio de vocês. Então desde 2016 a gente tem ajudado mais de 100 brasileiros a realizar esse sonho do intercâmbio e agora a gente veio aqui para São Paulo para poder ajudar ainda mais vocês pessoalmente. Muita gente me pergunta, Adiós, tipo, por que você saiu da Austrália? O que aconteceu? Eu já fiz um vídeo explicando mais sobre isso, do por que eu não estou mais na Austrália. Muita gente já sabe que eu estava vindo aqui para São Paulo justamente para poder abrir a empresa aqui no Brasil para vocês também. Então, hoje a Twizy tem um plano de expansão enorme. A gente está crescendo pra caramba graças a vocês e graças a tudo que a gente tem feito por aqui. Então, a ideia de eu estar aqui no Brasil é justamente para poder fazer mais e mais pessoas realizarem o sonho de fazer intercâmbio, tá? Um pouquinho da história, né? O porquê que eu criei a Twizy? A Twizy Travel nasceu, na verdade, de um sonho de empreender que eu sempre tive. Eu sempre gostei dessa área de empreendedorismo, sempre gostei da área de negócios, de business. A minha mãe sempre foi uma empreendedora há muitos anos, ela teve empresa, meu pai também teve. Então, meio que está no sangue aí uh, essa parte de empreendedorismo dentro de mim. E também de poder ajudar as pessoas a realizar esse sonho. Então aqui na Twizy a gente trata todo mundo com muito carinho, com muita atenção, com muita transparência e também tentando ajudar vocês a criar um plano de intercâmbio que vá atingir os objetivos de vocês, não só simplesmente fazer uma venda de curso de inglês e depois esquecer. Não, aqui a gente faz uma coisa muito mais focada, pensando muito mais em vocês e no futuro de vocês, e onde que a gente pode ajudar também a fazer a vida de vocês serem melhor e crescer cada dia mais. Posso dizer que não foi fácil no começo, né? Eu comecei a Twizy, na verdade, sozinho. E a Paula, então a gente tava num turbilhão de coisas acontecendo. Eu decidi abrir a Twizy meio que do nada. Falei, bom, agora tá hora de começar. Eu tinha um pouquinho de dinheiro no bolso e falei, bom, eu vou, vou abrir a agência da maneira que for e seja o que Deus quiser. E uh, graças a Deus, os primeiros clientes, assim, que a gente teve, confiaram no trabalho. Agora já estão uma segunda renovação de visto, primeira, segunda renovação. Então, uh, no começo não foi nada fácil, assim, a gente começou bem pequenininho, numa mesinha ali, num escritório compartilhado no centro de Brisbane, e agora a gente tá abrindo já a terceira unidade no terceiro país, então, uh, tem tido um crescimento muito rápido da empresa, um crescimento muito bacana, uh, e a gente tem desenvolvido um trabalho muito legal para todo mundo que tá querendo fazer o intercâmbio, então assim, uh, é, uma, é uma coisa muito gostosa de ver a empresa crescendo, se desenvolvendo, todos os dias a gente recebe milhares de mensagens de muitas pessoas com dúvida, de gente quer fazer intercâmbio, quer fazer aqui com a gente, quer a ajuda da gente, então, Pra gente é o maior prazer poder ajudar essas pessoas da mesma maneira que a gente também conseguiu ir pra Austrália. Então, logo na chegada, a gente ajuda com abertura de conta de banco, conta de celular, ajuda com currículo, com um monte de coisas. Na unidade de Brisbane, tem muita gente me perguntando, mas o que aconteceu com Brisbane? Você não tá mais lá? A agência continua lá? A agência de Brisbane continua funcionando 100%. Eu tenho um diretor na Twizy, que é o Douglas, e ele continua tocando a Twizy Brisbane de lá pra gente. Então, tem o Douglas e mais vários funcionários que a gente tem na Tweezy Brisbane no momento. Então, a Twizy Brisbane continua funcionando normalmente para você que tá indo para Austrália, vai ter o suporte da Twizy lá também e para quem está indo para o Canadá eu vou estar no Canadá também para poder dar o suporte para vocês, então fiquem ligados nas novidades, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado de conhecer o escritório de São Paulo então para você que está interessado em mais informações vem aqui conversar com a gente na rua Piacá 756, sala 55 em Perdizes, pertinho do estádio do Palmeiras ou, pra você que não é de São Paulo, mas também quer ser atendido por aqui ou por Brisbane, manda um e-mail pra gente no info, arroba ou dá uma olhadinha no site, no www.twizintercambio.com, orçamento, e você vai poder receber um orçamento da gente, conversar com a gente, enfim, tirar suas dúvidas, e fazer o seu intercâmbio da melhor maneira possível, beleza? Se você gostou desse vídeo, não se esquece, se inscreve no canal, clica no joinha, deixa o seu comentário, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo de pra vocês, tchau!